os meus são diferentes, mas podem ser iguais. Com a medida de 26 por 26. Este é o tecido principal e este é o tecido do forro, também com a mesma medida. 26 por 26. E no tecido principal, vocês colocam a entretela de tecido. O meu já está aqui agregado ao tecido. Belco, 5 centímetros por 2 de largura. Tesoura, alfinetes... Máquina de costura e ferro de engomar. Vou juntar os dois tecidos, ou seja, direito com direito. Finetar por todo. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar uma abertura, mais ou menos uns três dedos para poder virar. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura para cortar aqui os cantos, dobrar e cortar. Aqui também, dobrar, cortar e os outros também. Vou virar. Já está virado. Vou passar a ferro, já passei a ferro, vou à máquina de costura e vou cozer por todo. Deixando também a abertura, não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi por todo. Agora eu vou virar para o lado de dentro. E para finalizar é só colocar agora o belco. Ou seja, eu vou mostrar como vai ficar a bolsa. As laterais vão meter para dentro. Aqui uma e aqui outra. E esta parte sobe para cima e esta vai descer para poder fechar. Então, a parte de cima do velco, o belco mais vai ficar nesta parte de cima que é no forro. E o belco fêmea vai ficar na parte de baixo, no tecido exterior, aqui, para poder depois fechar. Para colocar certinho, eu vou medir 2 cm da ponta para baixo e vou colocar o belco macho. Mas eu vou dar uma dica, como é um bocadinho difícil depois de cozer, tem que ser cozida à máquina, com a cola de bastão, uma cola de bastão que vocês tenham, vocês colocam por trás e colam. Medir 2 cm e vou marcar com o alfinete. 2 cm. A cola bastão por trás do belo para não sair. Colo tecido. E este com fêmea tem que ficar do outro lado, aqui. Vou medir daqui para baixo também dois centímetros. Vou marcar com o alfinete. Cola, bastão. E vou colar. Dos dois para baixo. Ficando assim. Vou à máquina de costura e vou cozer os dois. Iniciando, rematando e finalizando também rematando. Já cozi. está finalizado. Agora, fecham ambos os lados, parte de baixo para cima e a de cima para baixo, ficando assim, uma bolsinha. Espero que tenha gostado!